Eduardo Bolsonaro postou uma notícia reclamando sobre o altíssimo preço da gasolina no Acre. Só esqueceu de um detalhe, essa matéria foi justamente feita durante o governo do seu pai. E aí ele apagou e não pediu desculpas nem nada disso e tá tudo certo. O gado acreditou, aplaudiu e beleza. Mas pior do que isso, né? ele postou uma manchete de uma economista respeitadíssima e excelente, muito corajosa, diga-se, que é a Zena Latifi, como se ela estivesse passando pano pro governo Governo Lula, quando na verdade no corpo do texto ela estava elogiando a política econômica do final do governo Bolsonaro, ou seja, nós vamos falar sobre toda a incapacidade nós vamos falar sobre toda assim, a, a, a mesquinhez desse sujeito que não lê o que vota que não lê o que publica que é um disseminador de notícia falsa, que já tomou-lhe um cacete deste que vos fala em todas as instâncias possíveis e imagináveis da justiça, só restou ele recorrer ao tribunal de Haia, pra ele tomar outro pau lá meu, né, por causa do apelido Bananinha, mas nós vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal pra receber as notificações, clicar aí no joinha, clicar aí, se inscrever no, no canal pra receber as notificações, não, né, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, também entrar nos nossos grupos de WhatsApp, em que você tem comunidades, em que você tem vários debates, assim como a gente tem comissão aqui na Câmara dos Deputados, como Comissão de Educação, Comissão de Trabalho, Comissão de Serviço Público, nós temos várias comissões também nos nossos grupos de WhatsApp, que nós estamos utilizando para quê? Primeiro, para formular projetos de lei. Segundo, para construir também o livro amarelo do MBL, que é o nosso caderno de teses, que nós vamos utilizar desde o militante até o nosso candidato a prefeito, nosso candidato a governador, nosso candidato a presidência da República, que nós teremos este ano, nós formaremos partido político e nós teremos o caderno, né, o livro amarelo de teses, que vai guiar desde os mandatários até a militância política. Clube MBL para você que quer receber em primeira mão todas as notícias de Brasília. Bom, a primeira notícia, né, que é bizarra é do Bananinha querer é, é, criticar a alta do preço da gasolina, utilizando uma notícia do governo do seu pai. Então, o sujeito nem lê a data da notícia, assim, ele, ele não precisava nem ter lido o corpo da matéria, bastava ter visto a data. E aí apagou, não pediu desculpa, não se retratou. É a maneira, né, do de bolsonarista de se fazer as coisas, né? Errou? Ah, não interessa, apagou o erro, deixa o erro pra fora da história, né? Igual estalinista, né? Pô, virou traidor, vamos passar um Photoshop aqui e apagar a imagem desse sujeito da história. Pois, muito bem. Quando ele poderia, vamos pegar um exemplo muito claro, foi uma coisa que eu falei. A Marina Silva deu um discurso esdrúxulo falando que aumentou o desmatamento agora no governo Lula porque os bolsonaristas estariam retaliando o governo Lula. Meu Deus! Era só o bananinha... Pegar essa notícia e esculhambar, porque é o paradoxo do desmatamento, né? O desmatamento acontece porque o Bolsonaro é negligente, é leniense, é leniente e deixa o desmatamento acontecer. Aí vem um governo que supostamente protege o meio ambiente e de repente o desmatamento começa a crescer por causa da retaliação em relação a madeireiros bolsonaristas. Então, assim, é como se a lei de oferta e demanda não existisse, né? Entrou o governo Lula, de repente um europeu pensou: nossa, que vontade de comprar um mogno. Hum bateu aquela vontade de comprar uma, uma madeira de lei que é uma delícia, vamos deixar a galera desmatar pra gente importar, pelo amor de Deus, assim, é um negócio ridículo, ridículo. Ridiculous. Fato é que o governo Lula está uma absoluta bagunça e eu falo aqui um bastidor de Brasília pra vocês, tem ministério do governo Lula que hoje só tem o ministro e o secretário do ministro, que não tem uma estrutura nenhuma, tamanha é a desorganização do governo. Já falei várias vezes pra vocês, nós estamos... Há várias semanas sem votar Matérias de interesse do governo Porque o governo não tem maioria E eu tenho falado isso há muito tempo E o pessoal, não passou a PEC da transição, tal, tá, o governo tá abafando, não sei o que, temos uma nova legislatura, vamos lembrar que quem construía maioria pro Bolsonaro era Arthur Lira com orçamento secreto, acabou o orçamento secreto, ele construiu maioria pro Lula para aprovar a tal da PEC da transição, do calote, Argentina, etc e tal, com orçamento secreto, o Supremo tomou uma decisão correta, a amém, né, olha a dificuldade do Supremo tomar uma decisão correta e derrubou o orçamento secreto, agora acabou Arthur Lira articulando para ter maioria, agora, o governo que se vire, como é o correto. Nunca foi papel do presidente da Câmara dos Deputados construir maioria. O papel do presidente da Câmara dos Deputados, primeiro, prestigiar a agenda legislativa dos deputados e pautar matérias de interesse do governo, ou não pautar quando a maior parte dos parlamentares não quiserem sequer votar aquela medida, principalmente medida provisória. Olha, a gente não quer nem votar porque a gente quer deixar, como a gente chama aqui no jargão político, caducar. A gente quer fazer com que a medida provisória perca os seus efeitos. que a medida provisória não é nada mais do que uma lei que tem um efeito temporário. Se o Congresso Nacional não decide sobre essa lei, essa lei cai, naturalmente, sem que a gente precise rejeitar a medida provisória. Por isso que você nunca vai ver uma votação, assim, pelo menos eu nunca vi, de uma medida provisória sendo rejeitada. Você simplesmente não vota e deixa cair com o tempo, né? Muito bem. Aí o Bananinha mandou outra. A Zena latife Latifi né, colocou, desemprego está alto, mas está baixo. Essa foi a chamada né, do texto dela. E aí o Bananinha pensou o quê? Bom, tem essa manchete. Essa manchete é do Globo. Aí primeiro, ele confunde o que é reportagem, o que é editorial. E aí eu concordo que o Globo e a Globo têm sido absolutamente parciais e militantes em defesa do governo Lula. Com um colunista. O colunista... Ele tem uma opinião que independe da opinião do jornal E que independe da visão que é passada pelo repórter e pelo jornalista e Primeiro, ele só leu a manchete Achando que era é, é, passação de pano pro governo Lula No corpo da matéria, a Zena tava elogiando a política econômica do final do governo Bolsonaro Ou seja, o sujeito só leu a manchete E atacou uma manchete em que a economista Absolutamente respeitada pelo mercado Tava defendendo política econômica do governo do pai dele. Ou seja, o cara, eu conheço, gente. Eu conheço, todo mundo aqui conhece, todo mundo conhece. Mesmo os bolsonaristas falam pra mim de bastidor. É né? claro que eles não têm coragem de falar publicamente porque eles sabem que eles vão ser linchados, né, pelos bolsonaristas, porque os bolsonaristas têm essa política estalinista. Fez uma crítica, é traidor, vamos atrás dele, vamos destruir e é isso aí. E é justamente nesse estalinismo deles, aliás, esse estalinismo deles que fez com que eles perdessem a eleição, fez com que eles se queimassem com muita gente que poderia ser aliado. Gente, eu não tô falando falando, às vezes o Bolsonaro tem uma briga com a imprensa, né uh, é natural, a maior parte né, dos jornalistas eles são de esquerda, né e vai ter embate de um governante de direita com um jornalista de esquerda, mas gente, eu não tô falando pro Bolsonaro, e assim, eu nem gosto mais de falar de Bolsonaro porque não é mais presidente da república, a minha função agora é fiscalizar o presidente da república, que é o Lula, mas só voltando um pouco pro Bolsonaro, eu não tô falando pra ele não brigar sei lá, com a Miriam Leitão, que vai criticar ele de qualquer maneira. Eu tô falando pra ele não brigar com o William Vac, que é um cara de direita. Eu tô falando pra ele não brigar com a Zena Latif, que é uma economista que tem um ponto de vista liberal. Então, não, não, não é nada demais. Não, eu tô, tô falando pra ele não brigar com gente que deveria ser do campo dele. Mas porque critica quando precisa criticar é esmagado pela militância bolsonarista Quando não pelos próprios filhos do Bolsonaro Quando não ainda pelo próprio Bolsonaro Mas nos bastidores é outra história Eles vêm e me falam, gente Todo sabe que o Bananinha vota projeto sem ler. Todo mundo sabe que o sujeito marca lá a presença, vem com seus quatro, cinco seguranças, depois vai embora, né? Ou então chega numa comissão, xinga alguém, pega um recorte de vídeo e vai embora. Não produz legislativamente absolutamente nada, né? O triste é ver que o Bananinha tem culpa de muita coisa. Agora, não tem culpa de ter sido eleito, né? A população que colocou ele lá, deu um recado claro. Eu não me interesso se você gasta meu dinheiro público. Eu não me interesso se você esbanja de privilégios. Eu não me interesso se você não trabalha, eu não me interesso se você viaja o mundo com dinheiro público, eu não me interesso se você não produz nada do ponto de vista legislativo. Se você xingou uma deputada de esquerda, fez um recorte de 30 segundos e passou o resto da semana sem fazer absolutamente nada, isso me basta pra eu te dar uma baita de uma votação. Esse é um ponto fundamental que precisa ser colocado e que foi um recado muito poderoso que o eleitor passou nessa eleição e que nós precisamos corrigir, porque a mudança não ocorre aqui de cima pra baixo muitas vezes eles falam, ah, quem faz aí a ah, mudança do congresso, o congresso que é podre, gente, o, o, o congresso ele não surgiu de outro planeta não não foram alienígenas que surgiram aqui e começaram a legislar, não, o congresso veio do povo, eleito pelo povo e atendendo as demandas do povo ah, mas a maior parte da população rejeita o Congresso Nacional, rejeita o Congresso Nacional, mas reelege e quando não reelege elege um sujeito que tem as mesmas práticas ou até piores do que o um sujeito que perdeu a reeleição, então meus amigos ou a gente aprende a ter um mínimo de senso crítico, de ao menos ler aquilo que nós estamos divulgando, publicando legislando sobre, ou a gente vai continuar sendo um país medíocre, aliás, para baixo de medíocre, porque quando a gente para pra analisar Indonésia quando a gente para pra analisar Uruguai Paraguai, nós estamos ficando para trás do mundo em subdesenvolvimento, a gente já não tá ficando pra trás de país desenvolvido, a gente tá ficando pra trás de mundo subdesenvolvido, então a gente precisa correr muito, só pra ficar parado, como dizia a Rainha de Copas do País das Maravilhas, aqui nesse reino se corre muito só pra ficar parado, é isso que a gente tá precisando fazer, porque se a gente fica parado inerte a gente tá devagarzinho ficando pra trás e cada vez mais rápido com inteligência artificial, com automação e vai nos restar o que o Harari já escreveu e já deixou muito claro, inclusive, quando ele veio aqui na Câmara dos Deputados, país pobre que não desenvolver sua população pra trabalhar com inteligência artificial e com automação, vai viver de de esmola de país desenvolvido vai viver de renda básica universal de país desenvolvido, não vai ter emprego, vai viver com uma miséria dada pelos países desenvolvidos e vai ter que aceitar, porque não vai ter trabalho e não vai ter função pra exercer é esse o futuro, é esse o país que você quer pra você? Não é o que eu quero, mas é pra onde a gente tá caminhando